Posto na rodovia Niterói Manilha explode e deixa pelo menos dois feridos em estado grave. Um posto de gasolina explodiu na noite desta quarta-feira, dia 2, na rodovia Niterói Manilha, no município de Itaboraí, e pelo menos duas pessoas ficaram feridas. As vítimas estão em estado grave. Uma delas está com 80% do corpo queimado e a outra com queimaduras de 50%. Explosão em posto de gasolina na BR-493, Manilha, Magé, Monte Verde, Itaboraí. pi Aí, galera, explodiu o posto de gás ali da... Aqui da 493. Posto Petrobras ali, ó. Logo depois da UPA. Pra lá sim Aí ali parece que um rapaz Desobedeceu a polícia o Tal de Rafael, parece que é o cara do reboque algemaram chamaram ele ali E a nuvem de gás, ó, como é que tá Até lá vai embora é Tudo gás, ó Coitado na minha vida tá lá sofrendo Ele lá, a tava vindo tá?